É, a 9.504 e também a 23.607 permitem que a Justiça Eleitoral requisite técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, Tribunais e Conselhos de Contas Municipais, servidores ou empregados públicos do município ou pessoas idôneas da comunidade com formação técnica compatível, tudo isso com ampla publicidade, para auxiliar nos trabalhos de análise das contas. É importantíssimo esse artigo. Isso para montar forças-tarefa, para dar celeridade a muito trabalho que tem. Então, estudar isso, ver se é possível ampliar essa quantidade de pessoas, ou de fato, estudar quem são essas pessoas que podem ser chamadas. Lembrando que elas não podem ter nenhum vínculo, nada que as ligue a prestação de contas ou a candidatos, com todos os impedimentos aí sendo tratados.